Fala meu povo, minha pova aqui. Quem fala é o Neto. E hoje eu vou passar para vocês o bug do cristal. Então, pessoal, devido ao pessoal comentar aí, de para mim passar o bug do cristal, então hoje eu vou fazer esse vídeo para vocês. Então, aqui é, tá pedindo o cristal, o dano que você vai dar a mais é o dano de ground, water, Psyche Ice Então, eu vou mostrar para vocês como funciona. Você escolhe aqui o seu time. Você vai pegar os seus dois mais fortes e você vai pegar um que tenha a speed menor de todos os pokémons que você tem, por isso não desfaça dos pokémon level baixo que você tem, e não up ele também, que daí você vai ter um speed bom ali para você fazer o bug, comparado aos seus outros, Olha lá, ó, 3100, 3300, e ele com 1200, então aí aqui é o bug, esse é o bug, você escolhe o seu pokémon de speed mais fraco, e pega seus dois mais fortes, e coloca junto com ele aqui pessoal, daí você vai em challenge aqui, vamos lá, aí, aqui pessoal, aqui uh, o esquema aqui é o seguinte, o seu pokémon mais lento, o cristal tem que ficar atrás, aqui como vocês podem ver, o cristal ficou na frente dele, então ele não se baseou no speed do pokémon mais lento, então eu vou quitar, não perde chance fazendo isso, você pode quitar quantas vezes você quiser, até o cristal se basear no speed do seu pokémon mais fraco pessoal, então a gente vai entrar de novo Às vezes demora, às vezes vem de primeira Daí vai dar sorte de vocês aí De conseguir mais rápido Ah lá, não veio novamente A gente quita já Vamos mais uma vez Até dar certo, pessoal A gente vai fazendo isso até o cristal Se basear no speed menor do time Ou seja, no Shuppet. Não deu de novo Vamos lá Tô sentindo que agora vem hein? Mais uma vez Olha que belezinha Só porque eu decidi fazer o vídeo Agora o Fela não vem Mas vamos lá, pessoal. Chablau, deu certo. Aí, como o Tapulele é maravilhoso, então ele vai fazer ter chance de atacar novamente. Aí, então, pessoal, aí que, que vai acontecer: é, o que vocês estão vendo aí, ó, ela atacou duas vezes por causa do Tapulele, três vezes por causa do Tapulele. E aí foi a vez do Shuppet. Esse é o segredinho aí de você atacar várias vezes antes do cristal. Olha lá, o cristal ele não vai passar, porque Porque ele tá acompanhando a velocidade do Shuppet. Pode ver a durabilidade do cristal, pessoal. Você vai atacar várias vezes antes do cristal atacar. Então pessoal, esse aí é o tutorial pra vocês hoje. Agora vocês vão ver a diferença de dano. Bati mais. Bati um absurdo aí. Aquilo ali, o dano que eu dei é o dano que eu recebi em gold. Então eu ganhei 2 kk e 100 de gold. Então. Tudo que eu tinha pra falar pra vocês é isso aí, vocês podem atacar mais de uma vez e continuar fazendo esse bugzinho que eu ensinei pra vocês aí. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal pra continuar me seguindo aí, pra ver os vídeos novos aí. E se possível, compartilhe com os amigos aí que não, não sabem fazer o bug certinho. Valeu pessoal, até mais!